Flamengo pede para o Corinthians por 1 a 0 Jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Vamos começando o vídeo já falando sobre esse assunto Porque o Flamengo perde jogo, perde jogo pra caramba, hein? Pra caramba mesmo, o Flamengo é um time totalmente sem, sem jeito, né? Sem, sem um jeito de jogar, né? O time não pensa, o time não pensa que faz do time, hein? Que faça Eu acho que o Flamengo hoje foi muito mal Mas primeiro, falar da habilidade, porque a habilidade foi muito ruim Eu fiquei até estressado, fiquei com raiva dessa habilidade Essa habilidade não apitou bem, teve até uma falta O Roger Gess cavou Cavou, né? Cavou ali, na, no grama Cavou o grama, cavou a grama e o árbitro deu falta, gente Deu falta como é que pode dar falta. Parece que esse braço aqui é sem regra, sem, sem, sem jeito. Entendeu? Porque o jeito de jogar. Olha você vê, é, é uma situação complicadíssima. O Dolph você tem que ir lá na CBF e de cobrar a, a abritagem. Cobrar a CBF. E por que não dá naquela falta? Porque aquela falta, gente... Não era para ter não era pra ser falta. Porque, olha só, ele cava. Gente, ele tava perto do sei de faca falta. Para com isso, a habitagem muito ruim. Habitagem ruim, meu Deus do céu. que faz dessa habitagem? Habitagem muito ruim. Não apitou bem hoje e está merecendo nem... Tá merecendo... Nem apitar mais jogos também. Do jeito G... de GTI, hum. vai nessa. Porque um abrigo desse aí é muito fraco e não sabe apitar o jogo. Vamos né? então, falando do jogo. Rodinei, que faz, hein, Rodinei? Que faz que você tá vivendo? Jogou bem contra o Torima mas jogou bem contra o Colinho, Corinthians. É um jogador que não joga nada. Poxa, quem do Arrival não bota. Não é, bota, bota aí o... Mateuzinho, gente... Você tem... Vai laterais direitos, Você tem o Mateuzinho... Você tem o... Você tem o Isaac que acabou de ir embora... Né? Você tem o Mateuzinho... Você tem o... O menino aí da base... Né? Gente... Tem que... Tem que... Pelo amor de Deus... Tem que... Fazer... Uma cobrança pra esse jogador... Porque esse jogador aí não jogou bem e fez gol contra. Fez gol contra. E não pode fazer esse gol contra. Gol contra é, é um lance, é, é um gol favorável ao time adversário. Você faz um gol contra, o, time vai ser, o jogo vai ser do time adversário. É isso que diz a regra. Entendeu? Então... É isso que a gente está precisando Ter um bom futebol Ter um bom jogo Ter raça O time teve raça hoje Mas Não teve raça o jogo todo Temos que ter Ataques né? Temos que ter a volta de Bruno Henrique Que praticamente não vai voltar agora Mas também a Vitor Zeppelinha pode voltar Arthur Vidal daqui a pouco tá, Flamengo, tá, tá, tá jogando no Flamengo aí. Já foi contratado, depois pode jogar uma partida aí. Entendeu? Então, gente, é isso. Já vou olhar embora. Agora, meu amigo, é botar o Arthur Vidal. É botar o Arthur Vidal jogar uma jogar várias partidas. Meu irmão, não botar, não botar ele nem pra reserva. Nem para reserva. Então ele botar ele pra reserva. Um jogador, um grande jogador, jogador de seleção... O jogador que conquistou duas Copas Américas, pelo amor de Deus, né, não, não merece isso não, né. É um bom jogador, ele admiro muito trabalho do Atlético ele jogou em grandes times, entendeu? jogou no Bahia, jogou no Barça, jogou no... jogou no Inter de Milão, né, e conquistou títulos pelo Barça, pelo pai de Munique e pelo Inter de Milão, né. E é isso, gente, então tem que ser assim mesmo, Entendeu? Então o Flamengo não foi bem Agora é o jogo contra o Atlético Mineiro dentro Qual é o objetivo do time Fazer o jogo contra o Atlético? É jogar sério É amassar os caras É jogar com raça É jogar com tudo E é isso que tem que jogar Então o, tem, o objetivo do time É esse mesmo É ajustar o time E jogar e ver mais com a bola Fazer gol também, né? Porque esse time não faz, se o time ser eliminado do Atlético, tá fora de Copa do Brasil e deu me livra, né? Será que o Flamengo será eliminado do Corinthians depois de perder o Atlético Mineiro? Não sei. Eles podem jogar sério na Libertadores, né? Mas vamos ver nos próximos capítulos. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like e ativa a notificação para você não perder nada. Por que é, é para ativar a notificação? Porque você vai receber vídeos novos aqui no canal, tá bom? Valeu, fui!